Pode, mas não depende somente de mim. Abre a porta já. Não abriu, não abriu a porta. Aí bom. bom abriu. E aí? Nada ainda, nada. Parado, vamos querer polícia. Tem o um dia todo que não tem um fora na viatura. Não, não, não. show, show, show! Puxou passar. passar. Boa, boa. porta tá travando o corpo, mano. Já era, caiu? Rebentei em caiu? geral, rebentei geral. Boa, oh, gerinha. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Eu, bem, tô bem. eu, perdi... eu perdi... Quase morri, mano. Matou doidão aqui, que enxou. Eu, eu acho que eu tô vendo. Tem um caixa ainda. Tem um caixa ainda. Entrou mais um, mais um banco. Longo. Tem gigante ainda e também tem o e tem um P2. Tá forte, não é, mano. Tem dois que tá travando aqui. Ele deixa a assim. Deixa eu ver que eu vou dar o pique, ó.